Há aproximadamente 24 horas, o Google resolveu censurar, né, remover dois vídeos meus, que vocês conhecem muito bem. São aqueles Polícia serve para quê ou para quem? Né, onde um policial investigador liga em casa e fica meia hora discutindo, querendo que eu, que eu vá prestar esclarecimento sobre um outro vídeo que eu tinha feito. Né, o Religião é Pior que Crack. E o outro vídeo é o Polícia Investiga Vlogueiro, onde eles vão até em casa, né, querendo me entregar uma intimação. Ou seja, é claro que nas, nos dois episódios, eu não perdi tempo, já despachei os dois parasitas. Né, porque é isso que eles são. Policial é igual político, é igual juiz, é igual funcionário público. Qualquer, qualquer um que ah, diga que está trabalhando, mas não de forma voluntária e sim de forma violenta coercitiva, é um parasita. Afinal, ninguém os contratou, né? ninguém solicitou esse, entre aspas, serviço. Né? Então, o que eles são, se não parasitas? Pois bem, então, o que, que fica claro diante disso? Né? Eles já estavam incomodados com vídeos anteriores. Eu faço vídeo comentando o caso. Eles se incomodam com o vídeo relatando o caso também. Ou seja, eu posso fazer 10 mil vídeos falando sobre censura, liberdade de expressão, etc., que eles vão querer apagar todos. Né? E isso me leva a certas reflexões, como por exemplo, imagina o sujeito que quer ser policial. Então vamos imaginar o inocente útil que, ah, eu vou combater o crime, eu vou combater a bandidagem, que deve ser a a minoria lá inocente que que quer entrar para a polícia para isso. Né, acreditando piamente no Estado, que o Estado está certo, que ele tem que trabalhar para o Estado. Bom, o cara quer ser valente para combater bandido, ladrão, sequestrador, estuprador, é, assassino, não sei o quê, mas ele não, não aguenta uma mínima crítica no YouTube. Ele não aguenta uma palavrinha contrária que já perde o controle né, e usa o mesmo Estado, para tirar aquilo que ele não gosta. Só que daí entra a verdadeira burrice, porque na internet não tem como remover conteúdo. Uma vez que o conteúdo está lá, não tem. Tanto é que esses vídeos já foram amplamente copiados. Eu coloquei links na descrição. Eu agradeço aí a todos que, que copiaram, que baixaram, já estão espalhando. É impossível tirar esse conteúdo do ar. Entendeu? Eles podem até, se eles quiserem me matar, isso, isso não vai fazer o conteúdo sumir da internet. Então é uma ignorância extrema. E essas pessoas é que a população acredita, os mais inocentes acreditam que estão ali para protegê-los. Né? Como que você confia em alguém para sua proteção que não sabe nem sequer como que a internet funciona? Né? No caso desses policiais, eles têm que combater... Crimes de intolerância e, e não sei mais o que... Ou seja, né, já estão combatendo um, um crime sem vítima. Porque a pessoa expressar opinião é apenas liberdade de expressão. Né, não violou o direito de propriedade de ninguém, enfim. E, e além disso, quer dizer, além de estar tá trabalhando em algo errado, né, algo moralmente inaceitável, eles ainda não sabem, não entenderam a natureza da internet. Então é uma palhaçada. Né? e outra conclusão que eu chego que o policial ele não tem cérebro, ele é essencialmente burro é força bruta, sem neurônio, né? tanto é que eu desafio aqui, qualquer policial que esteja vivendo, né? não aguenta um minuto de discussão, vocês não aguentam vocês foram doutrinados para seguir ordens obedecer ao Estado né? não para pensar Aí quando vocês estão diante de alguém que está usando o cérebro, que está pensando, que está fazendo uma crítica inteligente, você dá um tilt no seu cérebro, você não aguenta, que é demais para você. Né? Para quem nasceu para ser robô, é, não é capaz de, de chegar a, a, ao patamar que eu estou aqui para discutir essas questões importantes né, e chegar à melhor conclusão que é ser contra o Estado. Isso você não consegue questionar. Você nunca questionou. Quando alguém te mostra o que você deve questionar, você não, ainda assim não é capaz e você continua agindo da mesma maneira. Ou seja, o nível de lavagem cerebral e doutrinação estatal foi tanto né, que agora você perde o seu tempo tirando vídeo da internet. Aí eu recebi um, um e-mail do Google dizendo que também que eles pediram informações da, da minha conta. Ou seja, para que isso? Né? Vocês sabem onde me encontrar? Muito fácil, eu não tô eu não tô em esconderijo, eu não tô em nenhum lugar, tô perfeitamente exposto, né? Ainda tô aqui de cara limpa aqui na internet. Então é muito fácil. Agora, vocês têm medo do, do que eu tô fazendo, porque são ideias que destroem a sua mamata, destroem o seu cargo lá, né? O seu cargo público sossegado, porque a maioria que que quer ser policial, é isso, ele quer um cargo público lá tranquilo, vou ganhar lá o meu saláriozinho lá todo mês, e vou ficar fazendo aí o papel de polícia, vou ficar registrando crimes. Né? Quantas vezes você não vê um, um, um jornal aí dizendo ah não, porque o policial é, aconselhou a população a fazer o BO registrar. Né? Eles sabem que está que tendo, por exemplo, assalto ali ou aqui, tá tendo sequestro, não, mas a população tem que registrar. Ou seja, precisa registrar. Né? Mas não é nem essa questão, porque eu não solicitei esse serviço. Então, eu nem vou entrar nesse mérito, não vou cair no erro de, de entrar nesse mérito, porque eu não solicitei o seu serviço. Só que mesmo assim eu sou obrigado a pagar. Né? E, e sou humilhado, porque além de pagar, agora eu sou calado por alguém que me obriga a pagar por algo que eu não quero. Então não faz sentido. Né? Então... Chega a ser chato a gente ter que produzir vídeos um atrás do outro. Às vezes a gente se dedica né, para produzir um conteúdo melhor, porque o que interessa aqui são os inscritos, são vocês que acompanham o canal, para vir um babaca, um burocrata, um imbecil, um idiota que não sabe tolerar crítica, não sabe nem sequer discutir, né, não tem cabeça, um, um, nunca parou para pensar, para usar o cérebro, se é que tem um, e vem e simplesmente censura e remove e acabou. Então, qual o sentido de, de, de produzir vídeos? E aí vão ter aquelas pessoas que vão falar assim, ah mas é porque você tem que ser mais moderado, você tem que pegar leve, você tem que driblar o Estado. Ok, muito lindo driblar o Estado. Também sou a favor, legal, muito bom. Né? Mas a questão é que aí eu estaria fazendo justamente o que o Estado quer. Entendeu? Não é? É muito legal você ser inteligente e pegar lá um, e usar um trocadilho e falar isso, ou falar uma coisa de uma forma indireta, é legal. Só que não é essa a proposta. Esse não sou eu, entendeu? Se eu fizer isso, não sou eu. Não é meu estilo. Meu estilo é enfrentamento. Não interessa se alguém acha isso burro ou não. Entendeu? É isso que eu faço. Eu estou aqui para falar o que eu penso, falar a verdade. Não gostou? O problema é seu. Não estou violando a sua propriedade privada. E também não estou obrigando ninguém a assistir. Então, por esse episódio e muitos outros, é que eu sempre vou concluir que a polícia é o mais completo lixo. Assim como o Estado, mas a polícia tem que ser criticada intensamente. Porque não passam de funcionários públicos arrogantes, não toleram crítica. A performance deles, ainda que a gente... Se a gente fosse fazer uma concessão e falar... bom então tá, você tem que prestar segurança, nem assim vocês se salvam, porque os 50 mil homicídios por ano, 92% não resolvidos, né? isso vocês não respondem, nunca vão responder, não é? Enquanto isso, né, e, e dá para entender esses números, né, porque enquanto isso vocês estão muitíssimo preocupados atrás de perigosíssimos vlogueiros na internet falando o que pensam, ou seja, defendendo o ideal da liberdade, defendendo a propriedade privada, que é o que vocês mais odeiam. Então, pessoal, jamais cai no erro de defender a polícia. A polícia não é sua amiga, entendeu? Ela não está aí para te proteger coisíssima nenhuma. E, no fundo, basta você fazer alguma coisinha que seja contra os interesses da polícia para ela virar a sua principal inimiga. É para isso que ela serve. Ou seja, proteger o Estado, servir de braço forte do Estado né, proteger políticos, burocratas, juízes, todo esse lixo que você é obrigado a sustentar. Ah, e aí outra coisa, já que tem essa lei da transparência, que tal a gente perguntar lá para a polícia ou para o governo de São Paulo, para o Alckmin ou quem for, quanto custa né, esse processo todo para ficar investigando vídeo, para tentar intimar vlogueiro. Para depois tipo, censurar vídeo. Quanto, quanto que vocês gastaram para fazer tudo isso? Quanto tempo levaram? Né? E quem está pagando são vocês. Isso que é o pior. Né? Isso que é o pior. Então, pessoal, lamentavelmente, menos dois vídeos no canal. A sua liberdade foi violada. Porque você está inscrito aqui para ver meus vídeos. E eu estou fazendo isso de forma voluntária. Ou seja, é uma troca voluntária. Ninguém tem que se meter e falar, ah, não... Você não pode ver esses vídeos, não pode porque, além do que são tão burros, mas tão estúpidos, que só fizeram chamar atenção mais sobre esses vídeos. Tanto é que agora eles vão se espalhar em outros canais e vão ser vistos até por quem não tinha visto.